Muito bem, começando mais uma entrevista do Arte Fora do Museu, Tenho o prazer de conversar hoje com um dos idealizadores de um projeto que saltou aos olhos da gente aqui em São Paulo, projeto do Rio de Janeiro, chamado Negro Muro, vou conversar hoje com Pedro Rajão, que é o um, um produtor pesquisador desse projeto, é... Não, é mais fácil ele explicar do que eu explicar, a gente já começa essa conversa agora, deixa eu chamar ele aqui para a telinha e eu não fico num monólogo. Fala, Pedro. Tudo bem, cara? Tranquilo? Tudo bem. Boa noite, querido. Valeu, valeu demais. Valeu o tempo seu aí pra, de trocar essa ideia. É, enfim, falo no antes aqui já um pouco do, do, do projeto, mas deixa eu apresentar você direito. É, vou ler aqui, na verdade, o que tem no, no site de vocês, né, que você é um produtor cultural, curador, musical, DJ, pesquisador de música africana e cineasta idealizador e produtor do Leão Etíope do Meia, um projeto premiado com o diploma da, da, do Comensal de Cultura do, da Alerj, que há sete anos ocupa de forma gratuita em espaços públicos no subúrbio e já realizou aulas públicas com Mariel Franco, Carlos Moore, Ney Lopes, além de show de artistas como Tereza Cristina, Carlos Malta, Medo Pascoal, Jardes Macalé, Carlos da Fé, Hamilton de Holanda, enfim, currículo extenso aí da, da, de produção cultural, é, que é uma... É até interessante a gente estar tá falando isso agora. A gente também é um papo um pouco antes. Aqui. A gente estava falando um pouco da pandemia, né? que a produção cultural foi muito afetada durante esse período. É, o bate-papo nosso vai, não vai ser exatamente cronológico. Eu não vou começar perguntando como que o projeto surgiu. Em algum momento eu pergunto, mas não agora. Mas, para começar, eu queria saber de você, cara. Como é que você está, antes de mais nada? assim E como que você, enquanto produtor cultural, foi afetado, né, por esse período pandêmico, principalmente esse período inicial, né, onde houve uma tentativa de quarentena. Queria que você falasse um pouco aí como é que você está e como é que foi para você esse impacto. É, eu não posso, eu não posso reclamar. Assim, tenho tido é, algumas oportunidades interessantes assim para se trabalhar com, principalmente à frente do Negro Muro, né? É, por caminhos que foram completamente surpreendentes para a gente. Assim, de, de, a partir de uma campanha de crowdfunding, eu acho que né, o projeto é, já tem quatro anos de existência, mas foi em outubro de 2020 que a gente fez uma, uma campanha de benfeitoria, é, inicialmente para financiar dois muros, e que a gente conseguiu o suficiente para quatro muros isso fez as nossas redes aumentarem muito e aumentar mais também a, a captação, né, de, de recursos para próximos trabalhos assim. É, eu acho que para o Leão do Meier, né, que é um outro projeto, que é um projeto de ocupação de uma praça pública, né, de, de fazer aglomeração por por essência, é, a gente ficou dois anos e meio parado. Né? A gente hum. conseguiu um edital do Aldir Blanc, é, o, o, tanto o Negro Muro quanto o Leão Etíope. A gente foi, foi, enfim, acho que é a única f, a, fonte de, de editais, assim, de dinheiro público, né, que a gente conseguiu. E foi suficiente para fazer o Pixinguinha, né, no, no Museu Demais do Som, aqui no Rio. É, não sei se você já viu esse, esse muro especificamente. Ele está dentro do Negro Muro também? Sim, sim, foi o número sim. 14 ou 15, eu acho. Sim, é, sim. é o de maior extensão que a gente já fez. A gente Qual que é a dimensão dele? É de 10 por 15, é de 150 sim. quadrados. Ele. Ele foi pintado justamente na, na, na empena do, do museu que, que guarda um dos saxofones dele, né? No acervo, o primeiro depoimento do em voz do, do Mish. É de Pixinguinha, João da Baiana e Donga. E o Pixinguinha, apesar de ser nascido na Piedade, ter morado no Catumbi, depois ter morado em Ramos, aos 14 anos de idade ele já trabalhava profissionalmente, já tocava na Lapa, né, já com grandes orquestras, nos cabaréis, nas casas de cinema, restaurante restaurantes. E, enfim, a gente teve um impacto. É, de início, né, ali para se reorganizar, mas eu especificamente, eu acho que eu sou uma exceção. A gente conseguiu que o projeto tivesse uma evidência durante esse período pandêmico, que rendeu para a gente vários trabalhos, assim. Então, é, não posso reclamar. Tô, tô, tô, mesmo de, diante de todo o caos e da e da dependência, né, da da, da classe de, de trabalhadores de cultura, principalmente cultura preta, cultura de subúrbio, ocupação de praça, grafite. É, hum. Tem sido. Agora a gente tá, tem voltado a respirar um pouco mais. Então, tem algumas oportunidades novas surgindo, principalmente digitais. Mas... É, é interessante você falar isso, né, cara? Porque é, houve uma. É, enfim, nesse momento tendo uma discussão no, no, no Brasil a respeito do, de verbas públicas e lei de Rolê Ruanê cantores sertanejos né, existe essa, essa ma, né, esse mal entendimento do, do que é o dinheiro público e de, do, de como um dinheiro investido na cultura pode gerar mais empregos né? então esse final de semana mesmo a gente está gravando isso aqui no dia 31 de maio então anteontem, né, na verdade no último final de semana teve virada cultural aqui em São Paulo e teve uns dados lá, tipo, o dinheiro investido ele voltava, sei lá, umas 10 vezes mais, assim. É, tem um investimento, ou seja, o um investimento em cultura ele gera uma... uma um, um, ele acaba impulsionando a economia também, né? E você que é um cara que trabalha com produção cultural, faz tempo já que você trabalha com produção cultural? Já, pelo menos uns 12 anos. É, é basicamente o que eu tenho feito também faz uns... Basicamente desde 2009, assim, que eu, até me apresentando um pouco, assim, eu trabalhava em jornalismo e saí para trabalhar com produção cultural. Então, a gente já fez bastante coisas é, com lei de incentivo, né? E a gente entende bastante como que esses. Esses projetos culturais têm uma importância muito grande. É, acho que o lado econômico é quase óbvio, assim, mas acho que ele tem um lado maior até, que é o um, é um lado humano, sabe, que só a arte, a cultura consegue é, trazer. Né? Isso a gente estava falando da pandemia aqui. E acho que, cara, imagina uma, uma, passar uma pandemia sem acesso à arte. O que eu estou falando de arte é qualquer tipo de arte, sem uma música, sem um filme, sem um, um quadro. Então, assim, a arte é super fundamental, né? Então, eu acho que é, é isso, né? Algumas pessoas que trabalham na produção cultural foram muito afetadas e muita gente não se dá conta, assim, de como essas pessoas são essenciais para o dia a dia de pessoas, assim, do, enfim, das cidades, né? Sim. É, eu acredito muito nisso, cara. E é isso. Até, até sobre um argumento neoliberal, você é, pode defender e deve defender. Não, a indústria da cultura no Brasil é, é uma coisa, é um projeto de destruição mesmo, né é, que sofre desde de era Temer, institucional assim, é a primeira a ser limada, a última a voltar. Né? E, complementando só, cara, sobre a Aldir blank nesse período que a gente ficou fora da praça, e o Leão só voltou à praça agora, foi... É, em maio, com o Cordão do Boitatá, é, a, a gente fez três lives, uma com o Leite, Leite sobre o universo, o universo percussivo baiano, o maestro da, da Rompilés, né, que infelizmente faleceu de, de Covid, alguns meses depois. a é, Catilcia Ribeiro, que é a filósofa, a doutora de filosofia africana é, enfim, tem programa na GNT agora, e com a Thaísa Machado do Afrofunk, que foi uma, uma oficina de, de dança para mulheres, enfim, de dança, de, de funk, e foi o que a gente conseguiu produzir de audiovisual assim, durante esse período, né? Que é, e foi muito difícil. Mas é isso, né? A gente conseguiu ainda de alguma forma distribuir esse, esse recurso né, por alguns artistas, algumas pessoas que estão que foram diretamente impactadas já né, por isso tudo por é, o, que eu é, o, que eu, o que eu vejo agora é que está quase voltando a uma certa normalidade né? acho que os editais voltaram a caminhar um pouco mas também do mesmo, do mesmo, ao mesmo tempo tem umas coisas que emperram enfim, governo federal tem questões que sabemos que como é, né? Mas é, mas eu queria que você falasse um pouco como é que você entrou, cara, no, no, na, no ramo da produção cultural, assim, se é... se foi desde desde o começo, você já começou a trabalhar em produção cultural, ou se você realmente era da área de pesquisa e acabou entrando para para essa? Área. Não, eu, eu fiz letras, eu trabalhava como tradutor, é... já dei aula de inglês, já fiz guia de turismo, mas eu Desde a época de faculdade, eu fazia as festinhas do, do, é, do centro acadêmico de letras e tal, os showzinhos e, e as festas eu organizava e morava no Meir, né, na zona norte do Rio e sempre senti muita falta também de estar tá fazendo, estar tá frequentando um espaço é, perto de casa, um espaço que tivesse algum afeto, né, assim, alguma é, utilização mais <risos> Mas com alguma identificação maior. Eu não tivesse que se deslocar sempre para a Zona Sul, para Santa Teresa, para o centro da cidade, para assistir um show, estar exposto a algum tipo de manifestação diferente do que geralmente tem nas praças do subúrbio de hoje em dia. Sabe? Sim. E trabalhei com, com vários tipos de festa, cara, mas produzindo. Eu tive algumas. É, trabalho como DJ, pesquisa música africana. Estou produzindo e dirigindo um documentário sobre Felacuti há 10 anos e está em edição. É... E a partir da minha experiência como DJ, eu comecei a também produzir eventos de produzir shows, então, os primeiros shows do Bixiga 70 aqui no Rio, eu fiz a gente, enfim, algumas coisas. É... Foi natural, cara, eu acho que foi um caminho. Acho que pesquisando mais a, a, o Afrobeat, esse cenário de Afrobeat que teve né, nos anos de 2010, assim, no Rio, foi uma coisa nacional, né, muito grande, os deixe tiveram alguma repercussão. E eu acho que o Leão que, que, que me deu essa guinada, assim, o Leão tem oito anos já, né, fez oito anos esse ano. Eu queria que você explicasse o Leão antes da gente entrar no, no negro. <risos> tá. O Leão Antíope do Mera é uma, é uma ação né, de, de ocupação de uma pracinha é, já, que, que realizou mais de 130 edições é, em seis anos de rua. Né, a gente acabou de retornar, dois anos parado, é, que, que promove aulas públicas, que promove é, música, principalmente de bandas independentes, sempre com, com o tema de negritude, como um fio condutor né, ou com uma bandeira principal. É, naquela, naquela ocupação, assim, a gente, como você disse, teve aula da Marielle Franco para falar sobre a questão da, da, o direito da mulher negra à cidade, né, de trânsito à cidade, de consumo, de respeito, de dignidade. É, o Ney Lopes para falar de samba e literatura, o Luiz Antônio Simons, que é um historiador né já deu mais de 10 aulas lá no Leão, lançou dois livros, é, e diversos. Enfim, cinema, a gente fez mais de 30 edições de, de cinema ao ar livre, é, a gente fez circo, é, enfim, é uma, uma ação contínua de ocupação da praça com diversas linguagens. E, e a partir dessa, dessa relação com, com, acho que com o subúrbio, com a Zona Norte, e com transitar entre os bairros e, e perceber principalmente essa falta gritante né, de, de representações negras, seja em nomes de rua, em monumentos públicos, né, em nome de viaduto, em qualquer coisa. É, é sempre uma figura da Igreja Católica, né, ou uma figura do Brasil Colônia, ou uma figura da, da, da Era de Getúlio, militar, homens brancos, e pouquíssimos negros, e que dirá mulheres, então. né, Então, eu acho que acaba essa minha experiência no leão experiência com música experiência é, é, pesquisando as histórias negras que que foram ocultadas né que são é, como, enquanto projeto mesmo é, postas em, em execução assim de, de apagamento ou de embranquecimento de determinados né, figuras eu vi no, no grafite né no, no muralismo que eu acho que é o que a gente faz hoje em dia no é, o Cazé, enquanto artista do Negro Muro, né? o Cazé é os 35 muros do projeto Negro Muro. E eu acho que eu, eu pude colocar em prática um pouco desse desse vínculo que a, que a arte urbana pode ter com a memória negra local, né de, do, dos bairros do Rio de Janeiro. A gente acho que promove uma cartografia preta mesmo desse desse tanto de histórias que é possíveis de biografias possíveis, né, que estão escondidas nos subúrbios principalmente. E é muito interessante ver a identificação dos mais velhos que conheceram aquela figura, o que lembram de quando eram crianças e morava ali, teve uma determinada atuação, quanto da nova geração que nunca tinha ouvido falar nisso, nunca, nunca tinha, é, eu, eu descobri, há cinco anos atrás, que eu nasci e cresci em frente à casa de Luz Gonzaga, no Caxambi, na zona norte do Rio. <risos> e, e nem meus pais sabiam disso. Assim. Então, quando a gente conseguiu pintar o muro de Gonzagão contando essa história, que foi três semanas de pintura, foi um muro enorme, o mais extenso, o, o, o, o maior em, em, em escala é o do Pixinguim, mas o mais extenso, que é o horizontal, é esse de Gonzaga. Ele tem cinco cenas e no dia a dia você conversava com todo mundo ali na rua, né? Que é o que é mais o meu papel ali também, de, de estar com relações públicas da coisa ali, né? Todo tipo que é de gente parando, falando coisa. É, eu ali, diplomaticamente, é, é uma troca muito rica, cara. E muita gente que. A maioria das pessoas nunca tinha ouvido falar. Então o grafite poder ter esse papel de despertar uma curiosidade, de despertar uma identidade, né? de, de não só ser uma arte, é, algo belo, assim, algo que, que te provoque, mas que tenha um conteúdo de, de, de demarcação daquele território, de uma memória específica de uma figura preta né? na, na, na cidade que um dia teve o maior porto-negreiro do, do mundo. É. Enfim, eu não sei se eu abri muitas abas. Não, não, a gente, vai, a, gente vai, a gente vai abrindo novas, fica tranquilo. Mas é, cara, a gente começou a falar do, do, do leão, você chegou até o negro muro, né? Você fez essa, essa, essa conexão, mas eu queria saber que momento que você conhece o Casé assim, e quando que. Aí a pergunta aqui, a derradeira que todo mundo te pergunta, mas é como que surge, na verdade, o negro muro. Eu conheci o Kazé em 2011, quando eu estava começando a fazer o meu filme, eu acho que a, a, a célula inaugural da coisa mesmo é, é, é esse meu documentário sobre Fela Kuti, chama Aniculapo, tem teaser no, no YouTube também se pode assistir. É, a gente fez uma campanha de, de crowdfunding também para ir a Nigéria filmar, então a gente produziu algumas coisas que já estão publicadas. É, e eu era DJ, né? Trabalhava com festas, tinha festas que tocavam música africana especificamente, não exclusivamente. E queria ver mais a imagem do Fela divulgada mesmo no Rio. Acho que ele tem uma uma relevância tão grande quanto ou maior do que o do Bob Marley mesmo, com relação à, à, à luta política através da, da música, da arte dele. O cara foi candidato a presidente, né? fundou um partido, foi preso dezenas de vezes... Tem é, a mãe dele, que é uma figura incrível para a história da Nigéria. E musicalmente também é uma coisa que naquele momento para mim era é... ainda pulsava muito como novidade. Né? É uma música que você. Até você estudar metade do que o Falacut fez, demora muito tempo. E são músicas de 30, 20, 15 minutos. Né? Então requer uma. Um tempo ali. É, queria que, o, que, que tivesse um grafite do Fela. Eu fiz com um outro amigo antes, na Avenida Maia é, que foi apagado um mês depois. E aí me apresentaram um amigo nosso em comum, o Joãozinho, editor, fera. Apresentou a gente, eles trabalhavam juntos. Aí eu levei um DVD do Fella, né, do Music is the Weapon, para a casa do Kazé, a gente assistiu junto o filme e depois partiu para fazer um o um primeiro grafite do fela a gente fez o botafogo ele durou uns anos ali mas eu acho que o negro muro ele tem enfim o, o início dele é, é a partir do fela cut que curiosamente não tem uma conexão com o território direta né a gente fez no depois a gente fez um grande fela no no grajaú em frente a uma escola estadual e teve toda uma interação com os alunos também que acabou que a aula de artes é, de todo o sétimo ano foi baseada na estética das capas dos discos do Fela e, e, e das, ah, das back vocals e dançarinas da, da, da maquiagem de, das roupas e tal sobre a dança delas e aí cara eu sou eu, cria eu do Meia é onde morava o Lima Barreto e sempre fiquei muito inquieto com isso, como que tipo tem uma biblioteca Lima Barreto, no Meia, é muito pequena, uma biblioteca pública que é muito pouco utilizada, e só, você assim, tem mais nenhuma referência de, de, de, de memória dele lá. E aí a gente pintou Lima numa escola abandonada, no Lins, que é um bairro do, do Grande do chamado Grande Meia. E a escola depois foi comprado Uh, para um, um grupo novo que apagou de bege. O grafite durou 10 meses. Depois a gente foi e fez a Clementina de Jesus na rua que ela morava, na rua já no em Novo. Tirando, eu deixo, desculpa, só se de interromper um pouco, mas, mas tirando o, o Fela, a, as obras todas têm relação com o local? Ou alguma... É, é meio... a, gente fez, a gente fez duas dois muros comerciais para Sony Music e para Universal e foi o Leonés Leonés ah, eu vi, eu vi é na, na Presidente Vargas foi uma ação de, de lançamento do último disco dele né uhum. é, e o Léo Santana o GG lá da Bahia Sim. pela Universal esses dois não tem uma... e a, a Antonieta de Barros que a gente pintou uma escola mas essa escola está promovendo um encontro de ensino antirracista e criou a Comenda Antonieta de Barros. Então, a gente... Tem uma pintura... relação, né? É, existe uma relação. Né? É, não, é, não uma relação direta de atuação do personagem, como é de todos os Sim. outros. Sim, Mas é, tem esse gancho. Mas é interessante você falar isso aí, cara, que eu, eu, eu sou meio neurótico de mapas. assim. A gente tem o um White do Museu, que é um... Já um dá, também. Então, é um grande mapeamento, né? Eu, eu acabei fazendo um mestrado meu, minha tese foi mapas digitais, então assim, você ver o, o nível da minha, da minha dedicação ao tema. E a gente, cara, tem vários projetos, assim, que eu, é interessante você falar isso daí, porque tem alguns projetos nossos que nunca saíram no papel, e, e você falando, eu falo assim, puta, poderia caber em um, um ou outro, né? Eu vou até te falar dois aqui. Mas a gente tinha uma ideia de fazer um mapa da literatura que a ideia era fazer exatamente onde, onde viveram os, os, os artistas, mas para além disso. Então, era uma coisa tipo, sei lá, Machado de Assis fala da rua direita, no, no Capitu andou pela rua direita, daí coloca lá na rua direita, tem uma referência, tudo isso digital. né? Então, é, colocar essas referências digitais de, de lugares que tem a ver com o autor ou lugares que tem a ver com de coisas que o autor escreveu é um projeto antigo nosso, até. A gente pode até trocar uma ideia depois disso aí, que pode ser super interessante. E a, e, a, e a outra, cara, a gente chegou a fazer um protótipo que era só sobre música. E era, a gente fez um protótipo com a dona Irã Barbosa. E aí a gente fez também onde ele nasceu, o hospital que ele morreu, o hospital que ele nasceu, onde ele está enterrado, bar que tem homenagem a ele, sabe? Esse tipo coisa. lugar tem alguma coisa? Não, não. então, é, esse é um projeto tipo, a gente faz tudo no mundo digital, né? Eu, eu sei que você faz a parte mais difícil que é colocar na rua, assim, é, acho que isso pra mim chama, chama muito a atenção, porque qualquer um que passa por lá vê, né? Acho que tem essa, esse potencial. Eu achei muito interessante o site de vocês, cara, até recomendo aí é, pra entrar no Negro Muro lá, porque tá tudo bem mapeadinho, assim, tá, cara, o site de vocês é realmente muito bonito. É, Legal, parabéns. parabéns mesmo, assim, pelo projeto e pela execução dele. Mas é, dando o um prosseguimento aqui ao tema, cara, você falou que algumas obras foram apagadas, né? eu vou ter que ter, Eu vou, vou puxar um assunto que eu sei de obras aqui em São Paulo que tem. Que, que essa, essa personagem, quando foi retratada, é, vira e mexe, alguém vai lá e joga tinta, que é a Marielle. Né? Então, assim, tem um uma escadaria aqui famosa em São Paulo, que foi feita, acho que já foi refeito umas três, quatro vezes já. Porque alguém vai lá e escreve alguma barbaridade lá. É, vocês, quando vocês estão fazendo esse projeto, se vocês colocam figuras ali que, que como a Marielle, são provocativas para certa parcela da população. Eu queria que você falasse é, se alguma dessas obras já foi vandalizada assim, por, por, por algo desse tipo. Já, já, a gente já. Natural, né? Assim, a gente nunca. Sempre esperou, na verdade, que fosse acontecer, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, ainda mais sendo no olho do furacão do bolsonarismo no Brasil. É verdade. E. Eu não sou do bolsonarismo, não, mas. O Brasil é racista mesmo, é um país racista, e. É... arrancaram a placa da... que a gente cola, né? De... Com, com QR Code, com dois, três parágrafos sobre cada personagem projeto da Marielle, dois dias depois, arrancaram da Mãe Beata de Amanjá. É... No dia seguinte que a gente inaugurou o muro da Mãe Beata, Mãe Beata foi uma grande Yalorixá, que nasceu na Bahia, mas se estabeleceu aqui em, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Tem um terreiro importantíssimo, foi escritora, fundadora de ONG é, Direito de Mulheres, enfim, uma figura incrível, grande de alorixá, E a gente homenageou na Lapa, na Rua do Riachuelo. Um lugar de, de, de muita passagem, um lugar com. Na né, Lapa tem diversos é, terreiros de, de Candomblé, de um enfim. E hoje menos, né? Mas ela está ali no lugar de, de guardiã mesmo, de um lugar super de passagem, onde tem o um shopping-chão, que a galera chama, né? De, é, de, de um shopping de, de camelô, assim, no chão. E pintaram justamente pontos específicos do, da arte. Foram os anéis dela, de preto, os olhos dos peixes, né? Que ela é mambiata de emanjá, então tem dois peixes embaixo. Os olhos dos peixes e os búzios, que estão embaixo. Então foi uma intervenção bem pontual, assim, bem específica, sobre símbolos, né? Que, é, de matriz africana e a ah, cara a gente já ouviu coisas também né Você ficou horas na rua diária de de oito às vezes dez horas direto no muro no mínimo uma semana cada muro a gente escuta de tudo a gente escuta muita coisa boa a maioria inclusive são experiências positivas mas escuta de tudo né assim, de absurdo de racista é... E o nosso último muro né, do Lima Barreto, o último muro a ser apagado, é, que ainda é um caso muito complicado para a gente, porque a gente ainda está vendo juridicamente o que vai fazer a respeito. Foi um muro que foi acordado com toda antecedência, debatido com os moradores de uma residência, ao lado da casa onde morou o Lima Barreto, ao lado do terreno onde morou o Lima Barreto, no bairro de Todos os Santos, na zona norte do Rio. A gente ficou mais de um ano para conseguir capital dinheiro. A gente mandou layout, os moradores votaram em convenção, aprovaram. O síndico era um cara super pró, é, arte, assim, ele gostou muito da ideia. Não teve nenhum real de custo para o prédio. A gente pintou o muro. E cinco meses depois teve uma outra convenção, os moradores e a gente falou, o síndico foi voto vencido, eles apagaram 90% do muro de cinza e deixaram a última parte, que era um 3x4 do Lima Barreto, o um fardão da Academia Brasileira de Letras, que a gente era a última imagem do E esse muro, cara, ele t... ele teve uma construção assim de, de pesquisa, sabe? É... Eu falei com alguns biógrafos, né? li muita coisa, eu coletei as... as citações que ele fazia ao bairro de Todos os Santos, aquela rua, mais de Olvas carentes, é, a ambientação que ele criava nas crônicas dele sobre aquele espaço específico. isso depois para ser transposto para uma arte e depois de ficar... Estava chovendo, sabe? Foi um processo demorado dessa, cara. E o muro ficou tão bonito, sabe? Saiu em vários jornais, gente tirando foto. Sobrinha Tatara Neta do Lima Barreto, que eu consegui localizar foi o muro, tirar foto... De biógrafos dele, a Lili Schwartz, boa galera. E aí o argumento dos, dos moradores... Porque mandaram para a gente a foto, cara, apagaram o muro. Eles não entraram em contato com a gente, não teve nada disso. É, foi de que estava atrapalhando a vender duas unidades que estavam vazias. E que eles não sabiam que era uma arte de teor militante. As imagens do muro é tipo é uma casa, que é a representação da casa onde ele morou o Lima Barreto com, com os livros por trás dele, empilhados ele tinha um acervo naquela casa maior do que o acervo do Machado de Assis é uma roda de ciranda de crianças uma imagem que é um, um senhor com o neto dele com assim, a criança sentados e a, a foto do Lima Barreto acho, acho uma a arte militante pagaram de cinza. Foi, foi, foi a maior agressão, eu acho, que a gente sofreu o maior desrespeito até agora, foi, foi isso. Acho que é, é, vocês, voltando até a pergunta que eu estava ah. falando, ah, imagino, cara, eu, eu tô, mas até voltando ao, ao assunto que a gente estava falando um pouco antes, né é, o, o Brasil é um país racista, é, é, é inegável e você falar de cultura, mostrar a cultura negra incomoda para muita gente ainda, cara. Isso Sim. é inacreditável, né? Que, tipo, pleno 2022, a gente se. É, esse tipo de coisa incomoda, sendo que. Sei lá. É, aí a gente pode entrar em vários, vários, vários assuntos aqui. A de, gente de tem vivido, principalmente depois do Black Lives Matter, né? Essa. essa jogou uma luz ali diante de alguns monumentos, principalmente lá fora, aqui dentro eu vi pouca coisa, teve o, teve o Borba Gato e acho que só. É, mas essa, re, essa releitura de heróis que, que, que já foram, entre aspas, heróis do Brasil. Né? E, cara, você não, não, não identificar a importância do Lima Barreto tipo, na, na, na, no vizinho dele, isso é meio que inacreditável, assim. É meio, é meio um, um sinal de que estamos mal no Brasil, sabe? Não, é muito triste, cara. Muito triste. Essa, essa do Neon Barreto para gente está sendo meio... Foi fruto de, de muita tristeza real, assim, porque foi muito tempo empenhando trabalho em cima do, do negócio. Mas, enfim... É e, é, e são justificativas meio... Meio não, né? Totalmente racistas, né? Isso é, <risos> é real. Não é, não é. A justificativa pagar. Eu posso te mostrar as fotos? Do... Pode, pode. Se você conseguir, mostra aí. Não sei se você consegue é... jogar ela aqui, na é verdade. Está conseguindo ver? Não. Você está compartilhando ela aqui? Você consegue compartilhar aí, não é verdade? na verdade. dela mas acho que dá para ver também no site de vocês, né, no meio muro. E agora, né, não. É, cara, não, não ah. tá vindo. Mas tudo bem, fica até o convite para galera entrar no site de vocês e dar uma olhada. Ah, no Instagram também. Né? Ah. É, cara, é outra coisa que eu ia perguntar para você é o seguinte, né? A gente está falando de homenagens é, a, a, a, a pessoas que já morreram, né? E, e tem uma importância muito grande na na história do Brasil na verdade né esses, esses personagens que você tem colocado aí mas tem alguns personagens que vocês colocaram que ainda estão vivos né E aí eu queria se perguntar para você se algum deles já teve contato com a obra se você já teve um feedback assim da família eu imagino que vocês devem ter de quase todos aí né mas é, esse feedback do, do próprio retratado sim cara felizmente graças a Deus graças a Xangô a gente teve uns encontros bem bonitos é, o último foi Paulinho da Viola. né? Foi esse sábado agora, a gente é. inaugurou o Muro do Paulinho e ele esteve presente, levou a família dele quase toda. Foi uma tarde mágica para a gente, foi uma coisa inacreditável. É, ele contou... Foi muito tempo para conseguir um muro perto da onde ele morava, sabe? Onde Paulinho da Viola nasceu, foi em Botafogo na Rua Pinheiro Guimarães 53, uma vilinha que não existe mais hoje, mas a gente conseguiu no, justamente o número 70, é então muito perto e a esquina com a Rua com Andirajá, onde ele jogava bola assim, e onde desfilava o bloco que ele que ele tocava quando era novo, era perto da onde morava o seu abílio que era o coroa com que ele aprendeu o ofício da marcenaria, né? Paulinho da viola é marceneiro, assim, é muito enfim, cara, é, a Elza Soares, né? Ela foi no, no nosso muro também. Tivemos esse grande privilégio de, de, de tê-la lá pessoalmente, conversar com a gente, mesmo aqui dentro do carro. Estava no momento da pandemia ainda complicado, mas ela foi lá e foi muito emocionante, né? Imagina, a gente, Elza Soares. É, difícil de explicar como, é, como que foi, assim. Né? É, o, o Martinho da Vila ele mandou mensagens para gente, sim, teve uma que legal um áudio que ele mandou no grupo para gente que foi muito especial a gente eu moldura áudios hoje em dia, né? É é, e a Selminha Sorriso, né, que é uma grande figura do Carnaval carioca, uma pastista de várias escolas, mas hoje em dia na Beija Flor a gente pintou um retrato dela justamente na na escola que ela estudava, lá em Campo Grande, e ela teve para a inauguração. E era surpresa, ela não sabia que a gente estava pintando, então foi super legal também. A gente pintou o Djavan, a Sandra né, pela Sony também. Eles não estiveram pessoalmente lá, mas é, a gente se comunicou com eles né, virtualmente, mandaram foto. O Lil compartilhou uma foto do... do oh, caramba, hein? deve ter ajudado a aumentar os seguidores né? deu deu deu uma... <risos> foi um stories assim não foi nem da nossa página foi uma foto de outra página certo. e é assim o próprio personagem acho que foram esses né agora em todos da Clementina os dois netos dela foram lá a Vera de Jesus e o Pira a Vera é cantora e cantou para gente João Cândido, a gente, que para mim é um dos mais icônicos. A gente pintou a casa do João Cândido, né? a casa do Almirante Negro, líder da Revolta da Chibata, que morava em São João de Meriti, E a gente pintou a casa onde ele morava, onde hoje mora o filho, o único filho vivo dele, que está com 83 anos, seu candinho. Então, para a gente, é como se fosse o João Cândido ali com a gente né? no decorrer do processo todo. Tiveram, tiveram umas experiências bonitas, a beça, cara. Esse projeto é muito incrível, cara. É... Eu, vou uma pergunta... eu vou fazer uma pergunta que pode parecer besta, mas é... na verdade você meio que respondeu ela já, mas eu só queria entender se é sempre assim. É... Você faz a pesquisa antes de, de, de realizar os trabalhos ou... ou tem umas coisas assim, quero homenagear tal cara, tal figura, e aí eu vou atrás de onde tem essa relação com a cidade. É exatamente. O que, primeiro, o que vem primeiro, o personagem ou o lugar? Na maioria das vezes o personagem. Na maioria das vezes. Mas por exemplo, a gente ganhou um muro de presente de um seguidor que mora aqui em Santa Teresa. Falou, cara, mora na rua Monte Alegre. Ele reformou o muro dele todo, pintou de branco, um muro enorme, reto, liso. Falou, oh, eu gosto muito do trabalho de vocês. Eu ia adorar se vocês pudessem pintar aqui. E aí eu fui pesquisar a Rua Monte Alegre e os personagens negros que já moraram ou fizeram alguma coisa lá. E aí foi, foi uma exceção. na maioria das vezes é a partir do personagem eu vou atrás do lugar. Sim. Aí esse, esse Monte Alegre descobriu um rancho carnavalesco, né que é um bloco antigo de anos 20, 30, um rancho chamado Turunas de Monte Alegre, e tinha Elisete Cardoso como porte estandarte com 17 anos, e Madame Satan como um dos principais membros do, do rancho. É, a gente fez essa homenagem aos dois né, de destaque e, e a esse carnaval, que eram, eram blocos de banho, a galera botava umas fantasias de papel crepom, descia até a praia do Flamengo e a roupa se desfazia na água. Um então, outro carnaval, assim, uma coisa que eu acho interessante, não por, por uma nostalgia né, assim, de, um, de uma... De, como se antigamente que era bom, né? não, não é essa ideia, mas o momento eu de uma... pandemia. É, mas não, o, o que eu ia falar é que o, o trabalho de vocês tem um. um, um a gente estava falando da, da, da arte, né? Não, muita gente vê você a arte é só decorativa. Né? Acho que o trabalho de vocês tem é um, um trabalho histórico, é, um resgate histórico, na verdade, uma valorização histórica que, que são várias camadas que, assim, tem o, tem o estético também, óbvio, né? Você está decorando alguma parede, mas ele traz também esse, esse background de, de história ali, e eu acho incrível, cara, porque você, na verdade você está ressignificando ou não, né? É trazendo de novo aquele, o, o significado que um dia foi apagado, pelos isso que você falou, né? são políticas de apagamento, a partir do momento que você coloca é, essa informação através de uma pintura, tra, trazendo essa informação de volta, você traz de volta para aquele lugar o, o peso que ele já teve um dia, sim exatamente é isso né reavivar a memória a memória negra do, do, da cidade é muito importante cara para em vários sentidos né para as gerações que estão aí né a molecada que que é, muitas vezes carece de uma referência mesmo né eu pô, se eu soubesse criança que Luiz Gonzaga morava em frente à minha casa sei lá pode ser que não tivesse tanto impacto né que eu romantize isso mas eu acho que que não eu acho que porque como é que acontece também esse lance dos Luiz Gonzaga? É, quando eu era moleque, eu lembro de ouvir barulho de ensaio da pracinha em frente, e até de dentro da minha própria casa, barulho de banda, tocando lá. Mas eu era criança, eu mudei de lá uns 13. Eu lembro de criança, assim, 6, 7, 8, ouvir muito barulho de banda. E aí, há uns 5 anos atrás, eu fui convidado para escrever um texto, um livro... É, se a cidade fosse nossa. Foi um movimento político aqui que teve no Rio. E falando da minha relação com o bairro do Meier. E aí eu fui investigar isso com meu pai. Assim, pô, rapaz, eu lembro que tinha um, tinha um músico famoso que ensaiava, morava lá na praça e tal. Você lembra quem era? Então, meu pai falou, pô, era o Paulo Moura, que ensaiava ali na, na, naquela Casa Branca. O Paulo Moura, grande maestro de jazz, choro do Rio, né? O um cara grandioso. Foi falei, cara, Paulo Moura, que. Eu escutei crescendo ali na pracinha, jogando bola, e aí fui investigar essa, essa história de Paulo Moura na casa do Caxambi e descobri que essa casa pertencia ao Alex Meirelles, que era o único músico branco do Cidade Negra. E o, e o Alex Meirelles morava naquela casa. Sua família foi, foi morar lá logo após de Gonzagão. O Gonzagão alugou para eles durante décadas aquela casa. Então... Foi a partir dessa descoberta também que, que veio primeiro o Paulo Moura, para depois saber que a casa era de Gonzagão, que a gente foi chegar lá. E, e, e aí eu fui fundo, cara, a Biblioteca, Biblioteca Nacional, por exemplo, foi um grande tesouro para descobrir... Você achou, foi... você achou outras fontes fora do músico do, do Célio para corroborar sim. a informação. Né? Sim, sim. Não, consegui falar com o Neto, do Gonzagão, Daniel Gonzaga, falei com... Uma pesquisadora Maria, Maria Hernandes também. É, li muita coisa, né? A Biblioteca Nacional me rendeu umas imagens, umas matérias de jornal que, por exemplo, confirmam que o Gonzagão lançou o, o Dominguinhos pela primeira vez para o grande público, para a imprensa, durante o aniversário dele, em 57. Dominguinhos com 17 anos. E aí tem a foto do Gonzagão apresentando ele, assim, o Dominguinhos novão, com com a sanfona na mão, naquela casa. É, e fotos disso, e, e o texto, cara, que fala assim: esse cabra da peste vai ser meu artístico. É, é, é literal, assim, não é uma. Uhum. É, e coisas da rotina dele, com a filha, né? ele, ele com o papagaio preferido dele, ele é, com a esposa, foi, foi lá depois que ele se casou, que ele foi morar ali, enfim. É. Cada muro, cada muro rende uma... Eu ia, per... é, eu ia te perguntar justamente sobre essa pesquisa, cara, porque é... é um trabalho árduo, né, mano? Porque eu imagino que várias coisas se perdem, você falou falando de se apagar uma... É, tem esse apagamento da cultura negra, e às vezes é difícil você... Por isso que eu até te perguntei se você achou outras referências a... a isso, porque é isso, às vezes não tem registro, assim, eu acho... O Brasil carece muito disso, eu, eu sempre que vejo, você tá fazendo um documentário do Felacuti, né, você deve estar tá bem por dentro disso, assim, mas você vê alguns outros países, assim, que os caras têm registro, sei lá, de um Robert Johnson tocando, sabe, esse tipo de coisa, assim, e, é. É. e aqui no Brasil é muito raro você ver esse tipo de coisa, né, então eu imagino que o trabalho da pesquisa deve ser bem pesado, é, é pesado, cara. É pesado, mas é a, é a, é a cachaça do negócio também. né? Assim, é, você descobriu umas histórias nos personagens, umas fotos inéditas, é, a foto da Elisete Cardoso lá com o Turunas de Monte Alegre, o, o neto dela nunca tinha visto, e ele mandou mais de 4 mil fotos do acervo para o Moreira Salles, Eu nunca ah, tinha visto. Eu falei, porra, golaço! <risos> Tem umas coisas assim, sabe... É... Que a gente acaba descobrindo, né? escavando essas... subúrbios. Qual, né? qual a coisa mais surpreendente que você achou aí né? nesses, nesses anos de trabalho? A mais surpreendente. Pô, eu gosto muito dessa do, do, do Gonzaga com o Dominguinhos, né? Eu acho uma história muito, muito bonita e importante para a música brasileira né? de, de ter acontecido ali. O, o Luiz Gama ele foi. Ele foi pintado na Rua da Constituição, aqui no Rio, coincidência ou não, né? patrono da advocacia brasileira, mas foi o muro mais próximo que a gente encontrou do endereço onde o Luiz Gama ficou no Rio. Eu Acho que isso é uma... a relação dele com o Rio de Janeiro é algo que não é muito lembrado, porque ele se estabeleceu em São Paulo. Né? O Luiz Gama ele é baiano, mas é vendido pelo pai como escravo, vem parar no Rio, no Rio ele é comprado por fazendeiros de São Paulo que levam ele e, e para lá, e, e, a, e aí os 18 ele se liberta. É, e consegue provar sua, sua, que ele era livre, é se forma como advogado, como ouvinte na faculdade de São Paulo, né de, de Direito de São, da, de São Paulo, e ele vem para o Rio atrás da mãe dele, Luísa Maim, que é uma outra figura mítica né do, do, da história negra brasileira. É... Ele tem informações já que tem uma carta de Luiz Gama que cita o único documento de fato que, que fala de Luiza Maia é uma carta de Luiz Gama para um, para um jornalista amigo dele no Rio e que é, fala onde que ele esteve aqui no Rio procurando a mãe dele no muro mais próximo desse endereço que foi uma uma venda de um português na Rua do Sabão com a rua da alfândega, hoje uruguaiana com a alfândega, foi, essa, foi esse muro. É, mas o poeta Cruz e Souza, né, no Encantado, a gente pintou do lado da casa dele, não tem nenhuma sinalização do, do de, que Cruz e Souza tinha morado no Encantado. É, e a gente pintou exatamente ao lado da casa dele. Essa do, do, do João Cândido, para mim, foi muito, muito especial, porque... É, depois o muro entrou para o circuito de turismo de, de São João de Meriti. O presidente da Assembleia do Rio, da Lerge, foi lá e inaugurou uma placa de bronze, reconhecendo a casa como casa onde morou o herói, o herói do Estado, João Cândido. É, o Mussum, a gente pintou ele no Lins, que ele é criado do, do Lins, da, do Morro da Cachoeirinha. Mas todo mundo associa ele a Mangueira, porque ele era uma figura mangueirense. Mas ele inicia a carreira dele na Lins Imperial, que é a escola lá do, do, do Lins. A Clementina de Jesus, no Engenho Novo. Pouquíssima gente sabe que ela morava ali. Enfim, tem, tem umas histórias né? assim que, a gente, que a gente vai levantando. A Elza Soares, na Água Santa, as pessoas costumam associar ela mais a Padre Miguel, mas ela começa a, a vida em Água Santa, aquela música Lata d'Água na Cabeça tinha referência a isso também, E lá no bairro da Água Santa ela ia catar água para casa. Agora, esse monte de história aí, cara, vocês não. Vocês não pensaram em fazer um livro, não, com isso? Com esse material Sim. coletado já. Sim, a gente.. Está organizando, tá organizando isso para um edital específico que, vai, que já está aberto aqui no Rio. É um, é, um dos, é um dos planos futuros, atuais, aliás. Né? <risos> É... E agora a pergunta que me interessa aí Na verdade você não, não tem pretensão De levar isso para outra cidade, não? Então, a gente está em vias De levar pela primeira vez Para Belo Horizonte Para pintar o Marco Ribas É um músico de Natural de Pirapora Mas também em Belo Horizonte É um cara incrível, grandioso Que eu sou muito fã é... A gente está... A, a, as filhas dele né, produziram o Marco Day agora que foi um encontro incrível do, de, de grandes bandas de, de BH que tiveram interação que foram influenciadas por ele e parte da comemoração dos 75 anos dele vai ser o nosso muro lá está, está em fase de captação e demais, cara. o que não falta é, é sonho né, de personagens de gente adoraria pintar o Marighella em Salvador por exemplo uhum. vários no né, Brasil afora é, eu acho que cada cidade, aí você vai ter figuras né, super importantes da, da cultura negra e, e tem esse apagamento, né? Acho que trabalhos como o de vocês, cara, ajuda a dar uma equilibrada um pouco nessa representatividade que existe na rua. Ainda falta, para mim, ainda eu acho que falta muito... É, é, ainda tem uma subrepresentação muito grande de é, negros, mulheres, índios, né? Acho que aos poucos a gente vai acho que iniciativas como como a de vocês ajuda a quebrar um pouco é, essa barreira é... Rajão eu estou chegando no final aqui já da conversa cara eu vou te liberar em, em instantes é. mas é antes de antes de terminar na verdade eu vou fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo assim e você deve ter algumas algumas respostas já para essa pergunta é... como a gente já falou algumas vezes aqui do, do de como a arte é importante. Né? E a arte tem um poder transformador incrível. assim, né? Seja um livro do Lima Barreto, né? seja uma pintura do, do Casé, seja um filme, sei lá, do Spike Lee, vamos falar só de... É, nos ater a, a, a temática. Acho que tem, a arte tem esse poder transformador muito grande. Vocês, cara, vocês fizeram... Vocês, especificamente, tem trabalhado faz muito tempo com produção cultural, mas é, com o Negro Muro, vocês têm mudado a cara da cidade do Rio de Janeiro vocês têm transformado os ambientes e, e a gente acredita no arte do museu que cada obra de arte na rua, ela transforma as pessoas que vivem na rua, as pessoas que passam pela rua, as pessoas que pode ser de ônibus ou seu vizinho ou você na frente do, da, da casa do Luiz Gonzaga. Acho que esse tipo de coisa, é, a arte tem um, um, um impacto quando você tem acesso a ela. né Tanto é que é, é muito curioso é, que as pessoas sentem falta quando é apagado, assim não é... Se você apaga uma arte na rua, falta alguma coisa ali. Né? Com certeza. É, então, existe isso. E, e, e falando nesse poder transformador da arte, eu imagino que você tem algumas respostas para a pergunta que eu vou te fazer, que eu queria que você contasse alguma história de alguém que foi impactado por um trabalho de vocês, alguém que passou e viu, alguém que você soube de alguém que falou, que, enfim, foi transformado por um, algum desses trabalhos que vocês fizeram. Ah cara, é... são 35 muros em quatro anos, né? Então eu gosto muito, eu gosto muito da. O primeiro Lima Barreto que a gente pintou é... foi justamente no aniversário de morte dele, e não foi de propósito que esse foi o mais louco. Dia 2 de novembro, né? O Lima... Lima Barreto é... Ele, ele, ele morre no dia de Todos os Santos, no bairro de Todos os Santos. É, e a gente estava pintando aí, ainda estava no rascunho, assim. Aí passou uma moça com, com roupa de academia, assim, é, meio, meio cabisbaixa pela gente. E aí depois ela voltou e perguntou: "Pois seria é o Lima Barreto? A gente falou: pô, é. o casal ficou todo feliz, cara, porque ainda estava no esboço, né? Só que eu conheci... eu dava para reconhecer já aí ela falou nossa cara, vocês não fazem ideia eu perdi minha mãe tem x dias e eu estou muito triste estou tô... um monte de problema em casa, não sei o que mas vocês estão pintando o Lima Barreto na esquina da minha casa é... a minha tese de doutorado sobre o Lima Barreto e eu faço aniversário junto com ele vocês não sabem a alegria que vocês estão me dando, que não sei o que, papapá. E aí, enfim. Ela... ela. Ela sabia da relação do lugar com o Lima Barreto? Pô, não, total. Ela está ela fazendo doutorado sobre o Lima. Ah, super. É, mas a, ali, foi o primeiro endereço, foi no Lins. Não era especificamente o, o segundo muro, porque foram dois pintados, né? Ah, entendi, entendi. Um que virou uma escola, e que pintou de bege que foi no Lins. Ali no Lins, especificamente, não tinha uma relação direta. Mas o segundo que a gente pintou na, na, em Todos os Santos era exatamente ao lado de onde ele morava, da casa dele. Esse primeiro era, era no Lins, mas era era uma, uma homenagem do Meyer, sabe, era uma coisa mais mais próxima do que a gente conseguiu. Não teve nenhum tipo de apoio na época, foi completamente na guerrilha. E era numa escola abandonada, então acho que fazia muito sentido botar uma figura de um escritor preto do bairro numa escola abandonada, né? mas a que comprou achou a melhor bege. Enfim, é, essa, essa, esse ponto marcou muito a gente. Mas, cara, é, muita, muita coisa que a gente... O neto de Elisete Cardoso foi, foi ao muro com a gente. Eu Acho que a inauguração do muro do Salgueiro foi uma das coisas mais emocionantes que a gente já viveu também. Que... Que foi um muro com 11 personagens, né? o primeiro muro que tem essa quantidade de gente. assim, Geralmente tem um, no máximo dois, assim, como o caso de Luiz Gama e Luiza Maia. Mas esse do Salgueiro foram 11 personagens retratados, escolhidos pelo Departamento Cultural do Salgueiro e pela pela própria comunidade. E na inauguração foram vários dos parentes desses 11 personagens. É... É, foi parte da velha guarda foi parte da bateria do Salgueiro fizeram uma festa, foi uma coisa muito maravilhosa sabe? e, e acho que a convivência ali no, no Morro do Salgueiro de um mês de processo de trabalho foi muito bonita porque é, é uma das, das comunidades mais tradicionais do Rio que mantém folia de reis, que mantém jongo, que mantém o samba que mantém encontro de mestres herveiros Naquele espaço que a gente pintou especificamente. E a gente aprendeu demais sobre a história do Salgueiro, não só da escola de samba, mas do, do morro do Salgueiro, da comunidade. Reconhecendo ali, todo dia passava: caraca, meu meu tataraneto aí, meu, meu tataravô aí, cara, no burro, no que loucura. Caramba, minha mãe. né E você, às vezes, reconhecia de, de olhar para a pessoa e ver a feição, seja já... caraca, do filho do babão. Caraca, esse maluco é neto do Sabiá, cara, que loucura o cara viu falar com a gente. A, a filha do Barbosa veio até o, até o Rio, né, para inauguração do, do estádio São Januário. A filha dele mora em Praia Grande, São Paulo. É, e tem tem esses causos de, do dia a dia, né, das pessoas que passam. Que acho falam. que você não vai não vai parar nunca, né, cara. Na verdade, todo dia deve ter alguém que tá Sendo impactado por um trabalho, de, pelo, alguém é torcendo bem humilde, assim, deve ter bem mais gente. Acho que são várias as pessoas que são impactadas pelo trabalho de vocês, cara. Enfim, um trabalho bonito demais, mais do que necessário, e torço para que vocês sigam fazendo aí, e levem para outros lugares. Quando vierem para São Paulo, me avisem que a gente dá, um, dá uma ajuda aí no que, no que for possível. O Cazé está em São Paulo hoje, ele foi para vale? São Paulo hoje. É, mas não como o Negro Muro, ele está na carreira individual dele tentando um personagem da, da, da semana de 22, né? Que está dando homenagem. que é, legal. Aí em São Paulo ele vai fazer um burão aí, cara. Demais. Rajão, valeu demais a conversa, velho. Obrigadão mesmo. É, de muito novo. É, só parabenizo pelo trabalho de vocês. É, sigam mesmo fazendo, muito legal para encerrar, vou passar a palavra para você se quiser fazer o um encerramento, aí fica à vontade ah, eu agradeço o convite cara é sempre muito bom a gente estar debatendo é, o trabalho que a gente acredita em fazer é, a gente tem, tem tido um retorno muito bonito das pessoas no decorrer desses 35 muros é, ainda com muita dificuldade, né? é muito difícil de conseguir financiamento para cada muro, tinta está muito caro, né não é ainda todo mundo, ainda que seja o Rio uma cidade grande, não é ainda todo mundo que enxerga o valor da, da arte urbana, né, do muralismo, do grafite, enfim, é, nesses espaços. Então, é muito árduo o processo de conseguir um muro também, para além das autorizações e tudo mais. É, mas tem sido um desafio muito... É, muito gostoso de se viver pelas experiências que que o projeto tem brindado a gente, né? A gente esse ano foi foi convidado para desfilar no Salgueiro, né? Foi uma coisa melhor, bonita, né? enfim. Só agradecer, agradecer pelo convite, a gente fica feliz que, pelo reconhecimento, né, que é um trabalho que, que é feito com muito respeito, com muito com muito amor e disposição. E tomara que a arte de alguma forma possa servir para Atenuar o peso do dia a dia e para também despertar a nossa, nossa identidade, despertar um pouco do, do que a, a exaltação, a nossa memória negra tem né, como DNA do, do projeto. É isso. Não tenha, não tenha dúvida disso, cara. Mano, valeu demais. Obrigadão. Obrigado. Esse daí foi o Pedro Rajão, aqui conversando com a gente no Negro Muro e nos vemos semana que vem com mais uma entrevista aqui do Arte Fala do Você.